o lugar que ninguém conhece mais, ele viu e sabe curar, ele viu e sabe o remédio Jesus, tua presença é o meu remédio, Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim, E que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece. Jesus, Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro, eu não quero prata, Eu só quero que cuides Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente Que traz arrepio na alma e a gente sente Jesus que eu perca amigos, que eu perca dinheiro Só não quero perder Nossos corações, louvado seja o Senhor. Diga isso novamente, Ele renovará, Ele renovará. O meu, teu, nossos corações, louvado seja o Senhor. Bendito, bendito, bendito, Senhor, oh, pra te adorar, oh, rei dos reis, foi que eu nasci, oh, rei, Jesus.